Virar. Ó, tô indo numa entreguinha ali Caralho, música de humor, tô indo numa entreguinha ali Só que é batata, mano Então não dá pra dar um grau, tá ligado? Batata com cheddar, vira tudo E aquele negócio que eu falo, família Grau é só na hora da volta, tá ligado? Se quiser, dá um grau hein? Nossa, o carro do céu, Então, família Aí grauzinho é só na hora da volta, hein, mano. vai cair aqui na tua entrega hein, não, que você perde que sou patrão, tá ligado? A pessoa se você fosse o um patrão, não tem Ai, caralho, mano? Andou dizendo por aí que o Duel é o demônio. Tué é foda, hein? Alguém de ó. Estourou então só toca tu aí agora se ariel a família dá um salve aí, fala pra mim se vocês gostam de vídeo assim, mano, tá ligado? Porque eu tô gravando porque eu não tenho mais conteúdo. Eu falei, ah, pô, não tenho conteúdo mesmo, mano, vou partir fazer entrega, vou começar a gravar as entregas, mano, vai que acontece um barato mesmo. aqui, então, ó. Porque nós temos mania de dar um quebrão, tá ligado? Pelo menos eu sou assim, eu Tenho essa mania de dar um quebrão assim, ó. Aí tem hora que eu tô de boinha, só pego daquela chacoalhadinha, mano. Só pra testar, pra ver se tá leve a frente, tá ligado? Você pode... Minha moto é original, mano. Mas tem motoca que é forte, que é da hora fazer isso. você faz? Você pega, você sai onde você mata. Aí a moto vai subir a frente, aí você chacoalha pra ver se ela saiu do chão mesmo. Eu tenho essa mania, mano. Só pra confirmar que o bagulho tá forte mesmo Mas essa mania aí eu herdei do, do famoso quebrão, mano De jogar pra um lado e pro outro Eita, vamos Ó, oh, vou sair ali no semáforo E eu vou fazer o custo Não, o moleque comentou aí Por que que você faz essa... Esse, nem lembro como que ele escreveu lá Foi chacoalho, foi balanço Por que que você balanço o guidão, acho que foi Fala aí, rapaziada, o que, que é isso aí? Qual que é o problema? <risos> Falaram pra mim uma vez que é a estrelinha da marcha que tá ruim Já eu acho que é minha embreagem, mano Aí eu engato, ela não engata direito, mano Porque minha moto nem tem embreagem, família Já era isso aqui, né? Tá moída Tem hora que ela funciona bem, tem hora que ela patina, tá ligado? Principalmente quando você vai dar um grau, patina pra caralho Nossa, pra porra Ali, o cara voltou correndo uhum. O cara ficou puto, hein? Tá vendo? Essas fitas aí que nós pegamos no dia a dia nós entrega, tá ligado? Quem quer é gravar, é pra ver esse vídeo aí né? Aqui é A Lagoa do Sapo, rapaziada A famosa Cracolândia de baú, I'm uh gonna -uh -uh -uh. Fechou? Falou boa noite aí é, pra vocês. Beleza, mano. Boa noite. Boa noite. Nós, cara Já pensou? Eu vou dar prejuízo na porta dele um Papu, sei lá onde que não é bater E ele vai dar prejuízo pra nós Vai atrasar nós, vai atrasar nossas entregas Vai arregaçar nossa moto Atrasar nosso dia de serviço Cada um farol Apesar que nada que nem louco também, né, família? Vocês tá ligado? Uma toca cachorro louco embaçado Vixe, meus amigos aí. Eu acho a é muito dos olhos Os caras aí gostam de mim é Só falta fazer amizade <risos> Wi-Fi ou família? Nossa senhora, rapaz! Gelei, passou nem Wi-Fi agora. Ó oh, família, escuta o motor batendo, ó. Oh. Tá batendo, tá batendo, peraí, ó. Oh. Você se, família? Ah. Aí, essa não tá vindo, né, mano? Não vai saber, né? Tá ligado, mas não der, não é com droga nem nada, mas a habilitação tá em falta. E aí, meu chefe, 10 de álcool e 20 de gasolina Já era, pra rodar o mês inteiro Eu tô indo trampar com o Vectron minha esposa tá indo com, o, com a motota Então aí ela tinha abastecido e enchido o tanque aí pra ir trabalhar todo dia, né? Aí como eu corro nas entregas, o somo 10 real na noite, né? Aí 10 1 na noite dá o um total de R$30,00 que eu corro sábado e domingo Aí já dá uma grana pra, pra pôr aqui de combustível porque ela que abastece a moto, né mano? E aí, também. O certo era pra ser no final da noite, né, mano? Porque aí o tanque ficava cheio, cheio não, né, digamos, é, completo, né? Porque agora eu vou correr o resto da noite e vai gastar mais combustível. Então, vou entregar pra ela incompleto, digamos. Mas tá bom, pai, tá bom, encheu até o bico. Mas não dá tempo que. Gasta nada esse bichão aqui, ó. 160, filho. Vive muito. Filho. Câmbio molinho, embreagem molinha. Acelerador molinho. jetadona Gasta nada. Cê de mimimi com essa é carburada, emboscadeira aí. Rapaz.